Olá, meu nome é Lucas, eu sou da equipe de engenharia aqui da Sensical e hoje eu queria mostrar para vocês como fazer o ajuste em um transmissor de pressão. Nesse vídeo eu vou utilizar um transmissor da linha RP2000 de desenvolvimento da Sensical. Essa linha possui transmissores de pressão diferencial, como esse aqui, transmissores de pressão absoluta e transmissores de pressão manométrica. Nesse vídeo eu vou usar, fazer o ajuste do transmissor RP2002, que é um transmissor de pressão manométrica, da faixa de menos 1 a 30 bar. Para fazer o ajuste do transmissor, eu vou utilizar o calibrador DPI 612 da Druk, que é um calibrador de pressão modular, que possui um módulo de pressão de faixa diferente, que você pode instalar e substituir na hora que você quiser. O módulo simplesmente ele entra aqui, é muito fácil de ser instalado, você só rosqueia com a mão, sem nenhuma ferramenta extra, até ele chegar ao final e o calibrador automaticamente detecta que o módulo de pressão está instalado. Esse calibrador também possui geração de pressão integrada através de uma bomba e de uma válvula de ajuste fino. Com o módulo de pressão instalado, agora eu vou fazer a instalação, a conexão elétrica e a instalação do transmissor de pressão manométrica que eu vou fazer o ajuste. Primeiro eu vou fazer a ligação elétrica do transmissor através dos terminais de alimentação que ficam na traseira aqui do, do transmissor, certo? Então ele tem aqui três terminais, dois de alimentação e o último aqui pode ser utilizado para medir a corrente do transmissor de, fo de forma paralela. Então eu trouxe aqui alguns cabos de alimentação e vou fazer a instalação rapidamente esse transmissor ele possui saída 4 a 20 e comunicação HART. por isso aqui eu já coloquei também um resistor de 250 ohms para a gente fazer a comunicação HART no momento que a gente for fazer o ajuste da pressão então agora eu vou colocar o terminal negativo e agora o transmissor de pressão ele entra aqui no calibrador através dessa conexão que é uma conexão de engate rápido, então ela é muito fácil de, de, de fazer a conexão com o transmissor, você só segura o transmissor, rosqueia com a mão, você pode colocar ele na posição que você achar melhor, você só rosqueia ela aqui, mantém ele na posição ideal para você, e você rosqueia até o final da rosca, então pronto, conexão de pressão do transmissor com o calibrador já foi feita e agora eu só preciso fazer a alimentação do transmissor através dos terminais aqui eu vou fazer isso através desses dois cabos aqui, o cabo positivo ele vai ser conectado no primeiro terminal elétrico aqui do calibrador e com o terminal positivo do transmissor o transmissor, ele vai ser alimentado com 24 volts, né, que esse calibrador ele já faz essa alimentação e a leitura de corrente vai ser feita pelo calibrador também, então para fazer isso eu conecto o terminal negativo nesse terceiro, essa terceira entrada do calibrador e conecto com o transmissor. Agora eu só seleciono aqui a função calibrador, ele vai estar me mostrando Nessa primeira leitura, a leitura de corrente do transmissor e embaixo, a leitura de pressão que está aqui sendo gerada pelo calibrador. Então, nesse caso, o transmissor está lendo 4.2 mA, uma pressão de 0 é, bar. Como eu mencionei antes, esse transmissor ele possui comunicação HART. Então, para fazer o ajuste dele, eu vou utilizar um configurador HART. Nesse caso, o configurador Sharp WG de desenvolvimento da Senscal. Então primeiramente eu vou conectar a interface de comunicação do configurador aqui através dos resi do resistor de 250 ohms que eu já tinha deixado na alimentação do transmissor, então só vou conectar aqui e agora eu vou fazer a conexão no configurador. Agora, com o configurador conectado aqui ao é transmissor, eu vou primeiro fazer o ajuste de corrente do transmissor, porque esse transmissor possui saída 4 a 20 Para fazer isso, eu vou primeiro fixar a corrente do transmissor em 4 mA e aí eu vou ler a leitura que o calibrador está fazendo. Como vocês podem ver, o calibrador está indicando que o transmissor está gerando 3,98 mA. Então, tem um, um pouquinho de erro na saída do transmissor. E aí eu vou corrigir isso através da comunicação Hart aqui. E agora vocês podem ver que a corrente está muito mais próxima de 4 mA. Eu faço a mesma coisa com 20 mA, no fundo de escala. Vocês podem ver que eu fixei a corrente em 20 mA através do HART e o calibrador me indica que o transmissor está gerando 20.039 mA. Então eu vou corrigir também através do HART. Então agora o calibrador, depois da correção, está indicando que o transmissor gera 19.99 mA. Ou seja, a geração de corrente do transmissor está muito melhor do que estava anteriormente. Agora, com a corrente do transmissor corrigida, a gente vai fazer o ajuste de pressão. Para fazer isso, a gente vai utilizar a geração de pressão integrada do calibrador DPI-612 e a comunicação HART através do configurador. O primeiro ajuste que a gente vai fazer é o de pressão zero. Como vocês podem ver aqui, a gente está aplicando nenhuma pressão no transmissor e ele está indicando 0.002 bar. Então a gente vai corrigir esse pequeno erro de zero através da comunicação HART. Então eu vou indicar aqui que nesse momento a pressão é zero. Como vocês podem ver agora na tela do transmissor, ele está indicando zero bar. Na sequência, eu vou fazer o ajuste do fundo de escala, 30 bar. Então eu vou gerar pressão através aqui da bomba do calibrador vou fechar a válvula de alívio e vou iniciar aplicando pressão através da bomba agora como vocês podem ver o calibrador está aplicando 30 bar no transmissor e ele está medindo 29.995 para corrigir esse pequeno erro eu vou utilizar o configurador e agora, depois da correção, como vocês podem ver, o transmissor está indicando 30 bar, que é a pressão aplicada pelo calibrador. Então agora a gente finalizou o ajuste do transmissor de pressão. É, como vocês puderam ver, esse processo, utilizando os equipamentos que a gente mostrou aqui, foi bem tranquilo, bem prático. E agora a gente tem um transmissor que está ajustado tanto na pressão, quanto na sua indicação de corrente. Então pessoal, nesse vídeo eu mostrei para vocês como fazer o ajuste de um transmissor de pressão, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixe o um comentário ou entre em contato com a nossa equipe, que a gente vai ficar muito feliz em ajudar vocês.